Fala gurizada, tudo tranquilo com vocês? Luke Soares na área! Hoje eu vou falar sobre um assunto bem importante para os proprietários de GSX S1000: que é o sensor de marcha ou o sensor de neutro da moto. Muitas vezes, o pessoal relata problemas na leitura do painel da marcha em que está posicionada no motor, uh, às vezes aparece uh, o número dali um pouquinho ele, ele some, uh, ele aparece uma, um outro número diferente da marcha que está engatada na moto, então eu fui atrás de algumas informações, uh, fiz uma manutenção na minha e ficou perfeito, Ela, ele estava apresentando esse mesmo problema que o pessoal relata e ficou tudo certinho, então eu vou mostrar para vocês o que, que vocês têm que fazer para poder corrigir esse erro, beleza? Bom, primeira coisa pessoal, é retirar esses quatro parafusos que estão aqui e o parafuso do pedal de câmbio, beleza? Vocês retirem os parafusos, coloquem ele numa ordem, porque cada parafuso tem um tamanho, esse maior, médio e os dois menores aqui. Então é só retirar essa tampa, eu vou fazer a extração da tampa agora. E vou mostrar para vocês como vocês eh, deslocam ela. Bom, então eu já fiz a, a retirada parcial dos parafusos, tá? Só fazer a desrosqueá los completamente. Podem ver que os parafusos têm tamanhos diferentes, tá? Então, só cuidem para não colocá-los no lugar errado o meu câmbio é invertido então ele está num posicionamento diferente do que da grande maioria ok aí então é só deslocar a peça e aqui estamos com ela fora já da do lugar de origem vocês não precisam tirar o cabo da embreagem que ele é bem chato de tanto de tirar mas principalmente de colocar então aqui eu deixei ele viradinho para cima a tampa esse aqui é o sensor de marcha ou sensor de neutro tá vocês vão usar chave allen aqui e aqui e vão tirar esse esse dispositivo do lugar tá o meu após uma lavagem eu usei lava-jato, não é recomendado usar lava-jato nessa região, por causa da pressão, além da sujeira que pode entrar aqui dentro, a pressão do lava-jato fez com que entrasse água no meu, Tá, não prejudicou, mas ele prejudica na leitura, então eu fiz a retirada, fiz a limpeza dele, retirei toda a água, não tenho compressor de ar, então eu usei um secador de cabelo forte no frio para não prejudicar a peça, fiz a secagem total, pode ser usado sim o WD-40, porque é uma peça que precisa de lubrificação, eu notei que quando tirei a peça, ela estava rígida, não totalmente, mas estava rígida para o padrão que ela tem que ser, então é necessário que vocês lubrifiquem, mas não com óleo, lubrifiquem com WD-40. Eu vou mostrar para vocês agora, já em fotos, a, como é a peça por dentro. Tá? Notem que a região está toda limpa, isso aqui fica incrustado de sujeira, terra, enfim, de, de, de graxa, aquilo que vocês estiverem usando. E eu uso o Motul para lubrificar a corrente. Faço a limpeza com gimo desengraxante, é um produto que não afeta borracha, não afeta plástico, não afeta nada, ele simplesmente faz a limpeza, tá? passa o gimo desengraxante, deixa agir por alguns minutos e depois é só tirar com água e o bom é um pincelzinho para ir afrouxando a, a alguma sujeira mais mais grossa que tenha no local. Então ficou limpinho, tá? Não lubrifiquei a corrente ainda, ela está bem, bem boa, tá? Não, não vou andar com a moto agora, então não lubrifiquei. Vocês cuidem que ao recolocar a tampa, tá? Esse pino que ele sai, tá? Ele tem, que ser, ele tem que estar dentro dessa cava aqui, ó, dentro desse, desse metalzinho que tem aqui. Ele entra ali dentro, que é o que vai fazer segurar, vai fazer segurar a embreagem da moto. Senão ela vai ficar completamente frouxa. Ó. Oh, tá boba a minha embreagem, porque o, a tampa tá aberta. Então ela tem que estar dentro da cava e bem fixa. né? Vocês não precisam da apertar com muita força mas tem que estar bem firme ali a tampa bem apertada então serviço pronto vamos proceder com o fechamento da nossa querida tampinha localzinho esse que tanto trabalho e preocupação dá pra agurizada então aqui eu só encosto os parafusos tá para poder apertá-los de uma maneira mais uniforme vou dando um aperto um por um de forma aqui de forma aleatória assim em cada um deles, né? Para que a tampa não não fique mais presa de um lado do que de outro. Pronto. Ó. Agora podem ver que já voltou ao normal a embreagem. Essa pecinha aqui é o sensor do Quick Shifter Pronto E está funcionando aí galera então provado fácil de fazer em casa sem necessidade de levar na concessionária de gastar uma grana para o pessoal fazer esse tipo de manutenção beleza espero ter ajudado vocês inscreva-se no canal ative o sininho se quiserem receber novas notificações sobre os vídeos visitem a minha página que está na descrição do vídeo Facebook e Instagram e tô às ordens para quem precisar de remap ou escapamentos da Firetong. Um abraço a vocês.